Vamos falar sobre o ROX holográfico E o ROX glitter Porque eu acho que o que aconteceu durante as últimas 24 ou 48 horas no cenário de skin CSGO É algo inédito Esse adesivo aqui Acaba de triplicar de preço Da noite pro dia E eu vou explicar para vocês provavelmente O que que está por trás Da valorização desse adesivo aqui E de outros adesivos desse mesmo campeonato Anti-Harp 2022 Que estão dobrando de preço da noite pro dia Eu já fiz alguns vídeos no passado onde eu deixei explícito que eu tava investindo em um adesivo específico Que tá aqui num dos meus compartimentos E é o ROX holográfico Esse adesivo aqui foi, sem dúvidas, um dos meus melhores investimentos Nesse ano aí de 2022, tá? No Major de Antwerp Eu comprei 10 desse adesivo ROX holográfico E eles quadriplicaram, já quase que quintuplicaram de valor simplesmente em questão de alguns meses Mas algo acaba de acontecer com a versão glitter desse adesivo Que eu não tenho nenhum E eu fiquei chocado, precisava comprar Compartilhar aqui com vocês. Partida já começou! Precisamos de alguns disparos. parou! Com apenas alguns centímetros dos jogadores. Ha, esta granada pode acabar com essa partida! Eu Eu olha vou. só para isso! O que está acontecendo? Ficou sem munições? E o que é que ele vai fazer agora? É uma revista Incrível! E nós temos o vencedor!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 Em adesivos do CSGO É um assunto que eu já venho conversando há muito tempo aqui com vocês né Adesivos que da noite pro dia sobem muito de preço Que vão ficando raros ao longo do tempo E no penúltimo Major Antes do Major do Rio A gente teve o Major de Antuérpia E lá teve alguns adesivos que chamaram a atenção da galera logo de cara Pensou que os adesivos mais bonitos assim Que mais chamaram a atenção nesse campeonato Foram o Cloud9 holográfico e o Rox holográfico A gente conversou bastante aqui no canal sobre esse adesivo Sobre o fato de que o O do adesivo Seria um símbolo chinês ou japonês se eu não me engano é um kanji, e basicamente isso lá tem um significado pra eles, e resumidamente só por causa disso que esse adesivo aqui valorizou pra cacete, velho, mas valorizou do jeito inexplicável, só que a gente vai ver aqui na Steam, nos gráficos, que a grande estrela do show não é o rox holográfico, e sim o rox glitter, devido ao que acabou de acontecer tá, o rox holográfico ele tá custando mil reais o adesivo realmente explodiu, tá custando muita grana, velho, eu paguei menos de 200 nos rox que eu tenho, né, eu comprei mais ou menos nessa época aqui, ó, onde o adesivo tava custando 200 reais, começando a cair, você poderia eu ter comprado ele por 150, se você tivesse a oportunidade e a grana, ou até antes, por um preço mais barato, que no caso seria aqui no comecinho do Major, quando o Major tinha acabado de ser anunciado e as cápsulas, né, estavam sendo vendidas. O adesivo tava custando só 70 reais, mas aí deu uma hypada porque a galera da China viu que era um adesivo bom. De qualquer forma, se você tivesse comprado aqui a é 150, né, que eu acho que era o preço que dava pra ter pagado em dezembro, agora você conseguiria vender por 950. Mano, é um aumento exponencial. O adesivo basicamente foi multiplicado por 6, né, o preço dele aí que eu gostei, 50 para 950. Mano, um aumento insano, mas posso dizer, não foi o melhor. Cloud9 também não foi o melhor investimento de todos. Esse sticker aqui dava para ter feito cinco vezes o investimento, mas ainda tem o melhor. E o Rocks Glitter, mano. Eu não sei o que aconteceu, eu vou mostrar para vocês os dados, os fados aqui, mas esse adesivo acaba de ser manipulado. Tá sendo manipulado o preço dele, tá? E eu tenho certeza que são os chineses. É claro que se eu tivesse um estoque gigantesco de Rocks Glitter nesse momento, eu iria estar feliz, mas eu foquei nos adesivos holográficos, mano, nesse campeonato de anti App, eu não botei muita fé no glitter. Cara, olha isso aqui, velho. Só, só olha isso aqui. Você podia ter pagado menos de 3 reais nesse adesivo e vendido ele por 10 vezes o valor que você pagou. E pasme, mano. Isso aqui desde dezembro, tá? Em dezembro dava pra ter pagado 3 reais e agora em março dava pra sair fora vendendo cada adesivo por 30 com. Não sei explicar, mano, mas é isso que é 1000% de valorização no mercado financeiro e você nunca vai encontrar isso em quase nenhum ativo, mano. Só você tivesse comprado Bitcoin lá, quando não custava nada. Ou se você pegar uma empresa na bolsa aí, quando ela ainda é uma startup, né? Então, tipo assim, caralho, cento de ROI, isso aqui é absurdo. Esse adesivo aqui é, tipo assim, o ápice do CSGO. E eu vou dar um aviso agora, que é o seguinte. Eu acho perigoso pagar 30 reais por rox glitter. Tomem muito cuidado, pelo amor de Deus. Vocês sabem que meus vídeos não são dicas de investimento. Isso não é uma dica de investimento, então eu não estou ouvindo aqui falar, comprar rox glitter. Pelo amor de Deus, não faz isso, tá? Porque o adesivo... Em questão de, cara, 24 horas ele triplicou. Eu nunca vi isso antes, nunca vi isso antes acontecer. Pode ver aqui, ó. No dia 10 de março você ainda conseguia comprar o adesivo. 10, 11 reais e três dias depois, para ser mais exato, o adesivo tava custando o triplo. É possível que agora ele dê uma corrigida. Volte aí talvez para o preço onde as pessoas estejam confortáveis a pagar, que eu acredito que é abaixo de 20 reais por adesivo. Ele tá custando agora o dobro do segundo sticker glitter mais caro desse mesmo campeonato, que é esse Cloud9. Nine, só que aí que vem uma coisa legal, cara. O Cloud9, ele tem duas versões Glitter hoje em dia, né? Só que a última, que foi lançada no Campeonato do Rio, não ficou tão boa, porque não tem aquele background transparente que a galera gosta muito, né? Então eu acredito que o Cloud9 Glitter é um investimento legal, cara. Do Antwerp 2022, não esse aqui. Mas onde está meu medo? Por que, que eu invisto bastante nesse Cloud9 Glitter aqui? E por que, que eu acho que talvez o Rox Glitter esteja num preço que não faz sentido? Eu tenho aqui na data base todas as skins que já receberam pelo menos um Cloud9. Glitter aplicado nelas e esse número já está se aproximando a 100 mil. Puxando todas as skins que tem 4 Cloud9 Glitter, a gente tem 20 mil skins que receberam 4. Posso deduzir que talvez uns 200 mil adesivos tenham sido aplicados já. Só que quando eu tento descobrir quantos Rocks Glitters foram aplicados em skins, o número não me agradou muito não, A gente velho. teve 4.600 Crafts que já envolveram um ou mais Rocks Glitters. Desses 4 mil e poucos Crafts, 900 Crafts tiveram 4 Rocks Glitters. Possivelmente a gente pode falar aqui que o número de Rocks Glitters aplicado seja em torno de 10 mil, olha a diferença a gente teve uns 200 mil desses adesivos aqui deletados sendo aplicados em skins, e somente uns 10 mil desse aqui deletados em skins, ou seja, a gente pode pensar que a oferta de Rocks pro futuro vai continuar sendo muito alta, galera, não tá aplicando esse adesivo, e eu não sei se vai ter tanta demanda, cara, meu medo é o preço crachar e é por isso que eu tô fazendo esse vídeo pra alertar todo mundo, vamos ver se esse adesivo consegue segurar o preço de 30 reais, se ele não segurar ele vai começar a despencar provavelmente de volta pra 20 ou 10. Você comprou rox glitter ou rox holográfico? Me deixa nos comentários o quanto você lucrou, se você tá pensando em vender ou comprar caso ele caia um pouco de preço. Eu particularmente não vou mais comprar adesivos glitters de Antwerp 2022, que eu já tenho mil e dá muito trabalho, mano, ficar movendo pra lá e pra cá muitos adesivos, então eu vou investir em adesivos mais caros do CSGO a partir de hoje. Se você quiser acompanhar os futuros vídeos que eu vou soltando a respeito de investimentos em adesivos, só ativar a notificação aí do canal, deixa um like nesse vídeo que ajuda a bastante aí dar uma força pro algoritmo no YouTube. A gente se vê na próxima, galera. Um abraço, invistam com cuidado, qualquer coisa me chama aí nos comentários que eu dou umas dicas respondendo as suas perguntas. Um abraço, falou!